Olá pessoal, uh, mais uma vez estamos aqui, de verdade hoje eu tenho mais ou menos um recado, é tipo um classificado. Hoje é dia 7 de 3 de 2018, uh, se você tem interesse em comprar por 20 mil reais uma sapataria completa numa avenida movimentada já com clientela formada em Santo André, são Paulo, então você vai ligar para o nosso telefone 11 984 -66 -04 -76, e vai é, pegar mais informações a pessoa tem uma sapataria só que ela mesma é, não trabalha nesse ramo o falecido tio dela que era o sapateiro aí se você tiver interesse Quiser, até ué, você pode tentar negociar. Ele está pedindo 20 mil reais, o que não é um absurdo para o equipamento, para a clientela, para a localização, para tudo que ele tem. Se você estiver interessado, então, como eu já disse, vamos repetir: 11 984 sete, Falou, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.